Aí! Ufa, pariu! Machucou aí, vereador? Não. Puxa, né? não... Mas, não, é bom, não, não, suspendeu. Tá machucou bom. aí, quer não, passar algo? Não. não. <risos> não ah, só rolou Tá bom. ai só. Vou abrir a água aqui. Não. Uhum. Cai aqui, arranhei. É que fica. Desculpa. Abra para mim, por favor. Boa tarde a todas, a todos. Quero fazer uma saudação aos trabalhadores do serviço público, pessoal aí aposentados da Ativa, diretores do sindicato. Não tenho o nome deles aqui, mas eu vou falar do projeto. Tá, então, na pauta que está o projeto, mas está aqui a minha posição em relação a vocês. O projeto que está em discussão é a cobrança da taxa que cria taxa de melhorias por obras viárias em São José. É, o governo Felício sustenta que haverá valorização imobiliária por duplicação... Via, é, por duplicação na via, na via da região sudoeste, na região do Putim. É, e que, por isso, como vai ter essa valorização, o pessoal vai ter que é, custear 17 milhões é, em relação a essa obra. Pode passar. A duplicação da Rodolfo Castelli. Na campanha eleitoral, o prefeito Felício prometeu os cinco quilômetros da Avenida Rodolfo Castelli, na região do Putim. Mas agora, além de duplicar, ele vai fazer só um trecho, é, um quilômetro é, entre a estrada Guido Peçoto, que é aí I... É, Peçote, desculpa, entre Atamoios e a Avenida Vicente Brandão Ferreira. O prefeito quer jogar essa conta... É, desta obra para a população. Pode passar. Sem conversar com os moradores. É, o governo Felício esconde a cobrança. Eu acabei de receber um telefonema é, de um advogado que esteve numa reunião com a prefeitura o ano passado... Que esteve por diversos. É, alguns anos falando lá no setor imobiliário da prefeitura sobre uma parte é, a, ali desta área. Ele é advogado de pessoas super simples, as pessoas que têm essa faixa. Em novembro do ano passado, está na agenda da prefeitura, o prefeito Felício teve uma reunião com esses moradores e esses advogados e, como. São pessoas super simples, eles não, quiseram, eles não se propuseram a fazer a doação. O Felício parece que ficou muito bravo e aí colocou essa questão, é, é, essa questão que se eles não fizessem a doação ia ser muito pior. Então nós estamos vendo que o prefeito, é, a impessoalidade é, nesse processo todo. E eu vou demonstrar para vocês... Como é, e eu queria aqui cumprimentar os moradores que estão aqui, também contra a cobrança, é, como podem, é, em função de uma questão, de uma área, né? é uma área de pessoas super simples, que queriam sim, não eram, e eles não são contra fazer, mas a partir daí, usar inclusive de uma lei para fazer esse enfrentamento é muito ruim. Então, quero aqui então registrar, sem conversar com os moradores... O governo Felício esconde a cobrança. É, ele quer impor uma conta alta para a população pagar, sem conversar com eles. É, não estiveram no bairro, né? Eu estive lá, inclusive, alertando os comerciantes, né? O pessoal tem supermercado, tem pet shopping, né? Tem duas igrejas evangélicas e, infelizmente, nós estamos vendo aí. Pode passar. Eu, esse projeto eu fiz um requerimento, como eu fiz a semana passada, na terça-feira, para os servidores públicos. Mas eu fiz aqui perguntando, porque quando o projeto veio, o projeto não define... De quem será cobrado? Se vai ser na área da abrangência, se vai ser no bairro todo, se o Jardim do Lago está incluso, isso não está claro, só diz que vai ter a cobrança. Então, nós fizemos um requerimento, mas ele foi rejeitado, a imprensa, inclusive, registrou essa questão da abrangência, pode passar. É, e ele está colocando que a desculpa na matéria de hoje do jornal é que a área vai valorizar. e Então, com a valorização, tem a cobrança. É verdade. Eu vou aqui mostrar para vocês que outras áreas foram valorizadas, mas não teve nenhuma cobrança. Mas olha aonde é. Pode passar. Aqui, no entorno é, da Ponte Estaiada, a, teve uma valorização, e não cobraram um tostão. Quanto o shopping Colinas não foi valorizado por conta da ponte estaiada? Quanto a escola Poliedro não foi valorizado e não foi cobrado um tostão? Quanto não foi valorizado aquela aquela, ai, o um negócio que vende hambúrguer, como chama, é, McDonald's e também não não cobraram nada, né? Então é isso. E aqui eu estou mostrando aqui, ó, vocês estão vendo, é, é um condomínio bem luxuoso do lado do Extra, né? Casas, é que nós não temos a foto de cima, mas todas essas casas têm piscina. Do lado de cá é o residencial é, Colinas, né? Para cá o Colinas e para cá o outro shopping, há outro condomínio. Todos eles com piscina e tudo mais, não foi um carnê para nenhum desses lugar, pode passar, e foi pago com dinheiro público. A linha verde, tem, morado, tem aqui servidor que mora ali no, na região sul? Levante o braço. Aí, então lá, aquela área vai ser valorizada? Vai, vai ser valorizada. Aquelas áreas no entorno aqui da, da, da região da linha verde, tem já imobiliária de olho nas áreas né, vazias e tal, Alguém está pagando por esta área da linha verde? Não. É dinheiro público. Então, por que na Rodolfo Castelli, lá que tem pessoas simples, o, peço, o prefeito resolveu fazer a cobrança? Pode passar. Aqui, a Cambuí. A Cambuí, está ali na região. Foi valorizada também ali no entorno. Alguém pagou por essa avenida? Ninguém. Então... É, a prefeitura, infelizmente, para aqueles que mais precisam, resolve colocar um carnê e o carnê será feito depois que a obra ficar pronta. Então, por isso que nós estamos aqui colocando a nossa opinião colocando esse questionamento, porque nós não podemos aceitar que a Prefeitura tome decisões e façam retaliações é, daqueles que não têm organização, que não têm o poder de ir lá né, em reuniões em salas fechadas, né? porque não tem dinheiro, não tem contrapartida. Essa Câmara votou na, na, na quinta-feira passada a permissão de ter cinco andares sem elevador, foi votado aqui nessa casa. Então, para aquele... E hoje, quando eu fui fazer a entrevista aqui na, com a imprensa, eu descobri que as a lojas é, é, Bahia, essas casas Bahia, quando as pessoas moram no quinto andar, eles perguntam, que andar o senhor mora? No, no, quinto, no quarto, né? porque agora não tem quinto, no quarto e no terceiro. Não. Aí eles deixam os móveis na porta, no portão, e as pessoas têm que subir sozinho, Não é a empresa. Então, por isso que nós estamos colocando aqui que essa questão da cambuí é a mesma questão. Governa para os ricos, cobra de pobre. Pode passar. Aqui. Quando a obra é feita na zona nobre, nenhuma cobrança. Quando é a zona com menos poder aquisitivo, cobra do povo. Isso não é justo. Então, por isso, nós, eu, a vereadora Juliana Fraga, temos discutido bastante né, esse projeto e estamos aqui colocando que os vereadores poderiam pedir para o prefeito, retire o PSP, esse projeto. Esse projeto é uma, agora, eu ainda, eu, para mim, antes era uma política. Hoje eu descobri agora exatamente agora, antes da sessão, que é também uma questão pessoal né, do senhor prefeito com aqueles moradores simples donos dos terrenos ali na região. Então, acho que a gente não pode permitir que isso aconteça, por isso nós vamos votar contrariamente. Esse projeto é assinado pelo senhor prefeito e nós estamos aqui dizendo, vereadores, peçam para ele retirar.